Hoje, a gente vai voltar no tempo. E aí, meus Duke monsters mais lindos do mundo? Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Stage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito, como vocês já devem saber. O vídeo de hoje, eu decidi fazer... Um um pouquinho diferente, afinal de contas aqui em Sorocaba tá muito frio e toda vez que tá frio eu paro pra pensar na minha vida, paro pra pensar em todas as coisas que eu já vivi e tudo que já se passou e como talvez eu podia ter feito melhor. E eu acredito que o que eu vou fazer hoje pode ajudar muita gente a ter força, a ser diferente e até mesmo a continuar fazendo, sabe, levando pro resto da vida os planos e os projetos. Eu vou me permitir no vídeo de hoje é voltar no tempo há 10 anos atrás, falar pra mim, lá no passado, 10 conselhinhos que podiam ter tornado a minha vida muito melhor. Bom, vamos lá, vamos voltar no tempo. Uh... Bom, Otávio, do passado, eu como bruxa que sou, voltei no tempo e eu tô dizendo pra você que você tem que levantar um pouquinho sem medo, a bunda da carteira quando aqueles valentões ridículos começarem a fazer bullying com você, sabe? E sair reclamar, dizer pras pessoas, pedir ajuda, falar que não tá legal e que eles jogam as coisas em você, que eles xingam você e que as coisas elas não são brincadeirinha de criança. E pessoal, não é só pro Otávio do passado que eu falo isso. Quando vocês verem que alguma coisa tá errado, não tenham medo de gritar e falar chega, sabe? Ou se você aí não tem força suficiente pra lutar sozinho, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda Porque muita gente tá disposta a encarar com você Que já passou pelas mesmas coisas que você Então não tenha medo, Otávio, de levantar e falar Chega pro bullying que faziam com você Otávio, teve um momento na sua vida em que você vai tentar ser outra coisa Não, não faz isso, não é legal Seja você, seja você andrógeno, seja você... Místico, seja você diferente, seja você até feminino do jeito que você é Porque é isso que te torna especial Não tenta ser que nem os outros moleques da escola só pra pararem de encher seu saco Não adianta nada ser grosseiro, machista e ridículo Então seja você, porque são essas diferenças que vêm de você que te tornam especial E totavinho, aprenda que a beleza das pessoas não está na estética Mas ela está além ela tá nas pequenas coisas. E ser bonito não é tentar ser o que a TV ou a revista tá passando. Você vai passar por um momento bem complicado da sua adolescência, onde você vai acreditar que beleza é aquilo que as pessoas estão vendo nas revistas e na TV. E não é assim. Você sabe muito bem que você conseguiu ser modelo, conseguiu trabalhar com isso por um tempo, e depois você se tornou designer, e você começou a arrumar a cara das pessoas nos catálogos de moda. E hoje em dia você sabe que... Não, a beleza ela é falsa, a beleza é mentirosa Que a beleza de verdade são as pequenas coisas Então valorize as pequenas coisas das pessoas que estão em volta de você E acima de tudo valorize as suas pequenas coisas Porque você vai mudar muito e você vai começar a gostar de como você é E vai se sentir muito bonito Então para, para de pensar que as coisas são quadradinhas Seja bonito do seu jeito Uma coisa muito importante que você tem que aprender, Otávio é não ter vergonha de viver num mundo de fantasia Não tenha vergonha das pessoas falarem Que você é esquisito e que você Tipo, não vive no mundo real Não tenha vergonha de gostar de cosplay e de desenhar A tarde inteira, enquanto o povo tá lá Pensando em mijar na boca e sair correndo jogando bola, fazendo qualquer outra coisa. Continue assim, criativo. Não deixa de criar, não deixa de desenhar. Você vai ficar um tempo sem desenhar por conta do que as pessoas falaram a seu respeito. Não deixa de fazer isso. Porque hoje em dia, se você é o que você é, se você conseguiu chegar onde você tá, é porque você exerceu toda a sua criatividade e treinou muito no passado. Então não deixa. Um minuto sem fazer alguma coisa criativa vai te prejudicar muito no futuro. Você tem que parar, sabe, tá? De escutar o que as pessoas dizem, o que elas acham, o que você deve fazer e começar a fazer o que seu coração tá mandando, sabe? Seguir mais os seus instintos, continuar com os seus projetos. Você vai querer criar um canal no YouTube lá pelos seus... 16, 17 anos E as pessoas vão falar que isso é ridículo E que dá muito trabalho E que não vale a pena E que você vai ser um esquisito Não para, continua Continua o projeto que você começou e vai até o fim Porque hoje em dia Hoje em dia tem muita gente que gosta de você E muita gente que escuta o que você tem pra dizer E que aprende junto com você Então não para Não deixa de fazer as suas coisas Porque as pessoas acham que vai ser difícil Ou que você não é capaz Você sabe que você é cabeça dura o suficiente pra conseguir Seguir tudo o que você quer na vida você é muito medroso, Otávio, muito. Até hoje você é medroso, mas no passado você era mais medroso ainda. Então deixa de ser medroso e corra mais riscos. E eu digo riscos positivos, sabe? Lembra aquela pessoa que você gostou muito, muito, muito mesmo? E você não teve coragem de dizer que você gostou? Então fala, conta, porque hoje em dia vocês, tipo, estão muito distantes e nem se falam mais. E vai valer muito a pena você dizer o quanto você gostava. Se arrisca é pedir um beijo, se arrisque a chamar pra sair, se arrisque a fazer coisas diferentes e que vão dar pra você história, para contar, você precisa de muita, muita história para contar, porque tem muita gente que vai usar isso né, positivamente na vida das, deles para poder continuar e fluir, então você tem que viver mais histórias, você precisa de um repertório maior, não que já não seja, mas você precisa correr mais riscos positivos, então não esquece de dizer para aquela pessoa que você gosta dela, mesmo que ela fale que não gosta de você, ela não quer ficar com você, pelo menos o seu coraçãozinho vai estar em paz. Aprende uma coisa, as pessoas elas sempre vão julgar, elas têm um mau costume de julgar tudo de todo mundo a todo tempo Então você tem que focar no que você quer e seguir em frente E deixa o povo falar, você vai aprender que as pessoas vão falar mal e bem de você o tempo todo Você vai aprender que tem gente que nunca te viu na vida e te odeia Só porque você conseguiu alguma coisa que ela não conseguiu ou ele não conseguiu então para, para de prestar atenção no que os outros dizem e se concentra, concentra toda a sua energia de hiperativo naquilo que você quer pra conseguir realizar os seus sonhos e esquece, esquece porque o povo vai falar mesmo, então foda-se Levanta essa bunda gorda da cadeira e deixa de ser preguiçoso, porque você sabe que muitas das coisas que você deixou de lado e você não conseguiu foi porque você não quis fazer na hora que deveria. Muda sua rotina, acorda mais cedo, fala bom dia pro sol, aprende a correr atrás das coisas no período comum que as pessoas correm. Não que não seja legal ficar de madrugada desenhando e aprendendo, porque você sabe muito bem que até hoje... Nós somos criativos e muito mais criativos e produtivos à noite. Mas de dia a gente consegue correr mais atrás das coisas que a gente precisa. Porque as pessoas normais, elas vivem de dia, no horário tipo, de ser visto como tão... Seja menos preguiçoso. Corra mais atrás das coisas que você quer. Porque um dos seus grandes problemas é ser preguiçoso. E esse último conselho, na verdade, é só pra revisar o que eu disse um pouquinho atrás. Não desista do seu projeto do YouTube. Você começou o seu projeto. Você fez uns 6, 7 vídeos e você desistiu porque as pessoas começaram a falar que você não tinha que fazer isso. Hoje em dia, você é uma pessoa que leva informação para os outros... E tem muitos amigos, fez muitos amigos, tem uma família Monster inteira junto com você Porque você continuou e porque você persistiu e aprendeu a ser cabeça dura Então eu sei que você já é cabeça dura aí no passado Continua sendo um pouquinho mais com relação ao seu canal do YouTube Porque você vai ter certeza absoluta no futuro de que tudo valeu a pena Porque os cook Monsters que estão com você agora, as pessoas que você conheceu E tudo que você viveu até agora não tem preço é isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Otávio do passado, não se esquece de seguir esses conselhos Vocês aí, Cook Monsters, se identificaram com o que eu falei Eu espero que vocês levem pra vida de vocês e tentem mudar e tentem construir E vocês perceberam que muito do meu passado foi ouvindo é, pessoas negativas E acreditando nessas pessoas negativas, nesses né? falsos amigos que estão sempre perto da gente Então passe a persistir mais, acreditar mais em você Usar o seu instinto pra fazer as coisas acontecerem Lembrando-se sempre que um bom projeto não machuca ninguém nem a você mesmo. Então se você está fazendo alguma coisa boa que vai te dar bons frutos, você vai fazer feliz e vai gerar felicidade para as pessoas. Talvez isso incomode algumas, então as pessoas vão falar mal e vão tentar te criticar para te rebaixar. Aí você vai poder ter um termômetro de você estar tá fazendo as coisas certas na verdade, hater é só um exemplo das sombras que você mesmo gera com a luz que você emana Então quanto mais você brilha, mais sombras ao seu redor você vai gerar. Então continua com os seus projetos. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários e dar um joinha no vídeo. É isso aí, é isso aí, isso, é isso, isso, isso aí. Até a próxima e Falou.